Tá fraco? Não vale a pena? Uber já deu dinheiro, agora é tudo escravidão. Você já deve ter ouvido isso por diversos motoristas que reclamam aí pela internet ou até mesmo no grupo de whatsapp, correto? Mas por que será que essas pessoas chegaram até esse ponto, sendo que você vê diversos motoristas por aí ainda tendo resultados excelentes nos aplicativos? Por isso no vídeo de hoje eu vou revelar para você quais são os 5 motivos que fazem um motorista de aplicativo fracassar neste ramo e de quebra ainda vou dar algumas dicas para você melhorar o seu desempenho como motorista de aplicativo, beleza? Mas antes de continuar já senta o dedo aqui no like aqui embaixo e confira se sua inscrição está ativa para não perder mais nada de novo que eu posto aqui no canal, combinado? Vamos lá? Primeiro motivo e o que eu acho mais relevante sobre esse assunto, que é ser influenciado por pessoas que são fracassadas. Um estudo comprova que você é a média das 5 pessoas ao qual você convive. Ou seja, se você participa de grupos de motoristas ou vive no meio de pessoas que só reclamam que fazem coisas erradas, falam mal de passageiro e etc. Você vai acabar se tornando igual a elas e passará a somente usar das ideias dessas pessoas que só reclamam, fazendo com que você se torne uma pessoa fracassada como motorista de aplicativo. E digo mais desde que comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, o que eu mais vi foram pessoas reclamando, foram pessoas fazendo falcatruas, coisas erradas, e se eu como motorista tivesse feito a mesma coisa, tivesse convivido no meio dessas pessoas, escutando o que elas estavam falando, eu não chegaria nos meus dois anos e quatro meses como motorista de aplicativo. E detalhe, com resultados excelentes, oferecendo o serviço acima da média como eu costumo dizer. E fora que não teria conquistado esse meu carro aqui. Foram dois anos e quatro meses com carro alugado e hoje eu estou com meu carro próprio, quitado praticamente à vista. Aí você deve pensar, pô, você não é casado, não tem filho, não tem espelho. Não, eu sou casado, tenho muitas contas, minhas dívidas ultrapassam valores muito altos, principalmente do cartão de crédito. Então eu te digo, meu amigo e minha amiga, evite ao máximo esses tipos de pessoas que só fazem você ficar para baixo e siga, acompanhe pessoas que têm resultados ótimos e que buscam fazer o máximo para que você também seja uma pessoa de sucesso. E lembre-se, Ser motorista de aplicativo é ter o seu próprio negócio. Se o seu negócio está indo mal, a culpa é toda sua. Segundo motivo, escolha errada da ferramenta de trabalho. Uma das reclamações que eu mais vejo são de pessoas reclamando do combustível que gastam horrores para abastecer e não vê o resultado no final do dia. O que eu realmente acho que o combustível está muito caro. Mas infelizmente não tem o que fazer. Se está muito caro, a gente tem que correr atrás de soluções para que melhore os seus resultados como motorista de aplicativo. Como por exemplo a questão do carro. Se você tem um carro que bebe mais do que o Joãozinho que fica ali na porta do bar da esquina, você provavelmente não vai ter resultado nos aplicativos, então a melhor opção é você pegar esse seu carro e vender ele. Quando eu trabalhava com carro alugado nos aplicativos, eu sempre escolhia o carro mais econômico e que me dava mais opções de corridas. E esta é uma parte boa de ter um carro alugado, porque você consegue escolher qual carro você quer trabalhar que te gere melhores resultados. Mas se você tem o seu carro próprio, você deve correr atrás de formas de economizar o combustível. Coloca um GNV, coloca alguma coisa que faça com que você economize no combustível, já que se você não quiser trocar seu carro. Eu que nem nesse caso o carro Kwid Outsider que eu tenho. Eu peguei esse carro aqui devido à economia dele. Ele faz uma média de 10 a 12 km no litro do álcool aqui na cidade. Quando eu pego estrada ele faz até 16, 18 por litro. Por isso que eu escolhi esse bendito carro. E depois eu vou fazer uma revisão legal para mostrar para vocês, beleza? Resumindo, você deve escolher uma ferramenta de trabalho que seja o mais econômico possível e até mesmo melhorar a forma como você está dirigindo. Assim você não sente o impacto do aumento do combustível. Terceiro motivo a forma errada como você está trabalhando se você acha que ser motorista de aplicativo é somente entrar dentro do carro ligar o aplicativo e esperar uma corrida parcialmente você está pensando certo mas não é só isso você deve começar a trabalhar com estratégias e claro, uma das melhores formas de você conseguir aumentar os seus resultados é você conseguir maximizar as chances de você conseguir uma gorjeta e até mesmo contatos para particulares. Então pense aí alguma forma que você pode fazer para que dentro do seu carro você faça com que o seu cliente, o seu passageiro, sinta-se muito à vontade e no final da corrida te dê uma gorjeta. Ah, e mais uma coisa, saiba trabalhar com mais de um aplicativo, não dependa, vai, se você trabalha só com Uber, não dependa só da Uber, se inscreva em outros aplicativos como 99, City for Movie, Cabify, tem tantos aplicativos por aí e você ficar dependendo somente de um você só vai perder tempo e corridas, porque se um não toca, provavelmente o outro vai tocar. Sendo esse um grande erro de grande parte dos motoristas, querer fazer o tal de exclusividade para um aplicativo só. Você tem que correr atrás daquilo que seja o mais rentável possível para você. Eu já trouxe aqui no canal algumas dicas importantes, estratégias mesmo, para você maximizar os seus ganhos. Então depois que acabar esse vídeo, confira aqui no meu canal. Combinado? Quarto motivo, acreditar em tudo que falam, você já deve ter escutado por aí que motorista de aplicativo ganha mais de 500 reais por dia, ou até mesmo amigo de vocês em grupos de whatsapp mandando lá prints de 500, 600, 700 mil reais, olha é muito difícil chegar nessa média e se a pessoa fala que faz isso todo dia é mentira, o grande problema é que muitos motoristas acreditam que vai conseguir fazer 500, 600, mil reais aí por dia e acabam se frustrando com essa ideia porque quando pega o volante e começa a trabalhar vê que não é nada disso e eu posso te dizer com toda certeza tem dias que você vai sair de casa e vai demorar demais para tocar a corrida vai ser dias fracos que nem o pessoal dizem e vai ter dias que vai ser top demais, e esses dias top acabam compensando os dias fracos, então vai ter dias que você vai tirar uma média muito baixa e vai ter dias que você vai tirar uma média muito alta, e não desanime caso aconteça os dias fracos, quinto motivo, você não está acompanhando os seus ganhos e muito menos fazendo metas alcançáveis, a melhor maneira de você conseguir ter sucesso como motorista de aplicativo, é estabelecendo metas pessoais, e alcançáveis e claro sempre acompanhando o que entra e sai e você pode escolher qualquer aplicativo aí site que faça esse tipo de cálculo para você eu particularmente utilizo o aplicativo do Rebu que ele me traz várias informações importantes ele tem uma tal de planilha financeira na qual eu posso colocar meus gastos e o que sai no dia assim eu vou acompanhando e sabendo o que eu posso ou não gastar e claro você também deve manter uma meta que seja totalmente alcançável. Eu particularmente tenho uma meta de sair meio dia de casa e volto para casa no máximo 10 horas da noite com até R$ 250 reais no bolso. Se eu não alcanço esses R$ 250, reais, aí eu não volto para casa. Eu dou aquela pequena esticadinha até fechar esse valor para que eu possa ter condições de pagar as minhas contas. Então pare para pensar aí agora. Qual é a sua meta pessoal, o quanto que você quer fazer por dia, pensou? Coloque na ponta do lápis, procure um aplicativo que faça uma organização financeira para você, coloque sempre o que entra e o que sai, e assim você vai ter melhores resultados nos aplicativos. E uma dica bônus dessa daqui, evite trabalhar mexendo no WhatsApp. Quando você ficar naquela oscilação de corrida ali, você vai mexer no WhatsApp e você só vê pessoas falando, ah tá fraco, tá fraco, tá fraco, vai acabar de você ficando desmotivado e voltando para casa não conseguindo atingir suas metas e seus objetivos o que vai fazer com que você se torne um motorista fracassado. E esta foi a reflexão resumida que eu tentei passar para você. E se você não quer fazer parte da estatística de motoristas que só reclamam, você não pode deixar ser influenciado por pessoas fracassadas, escolha uma boa ferramenta de trabalho, use de estratégias para maximizar os seus ganhos, não acredite em tudo que falam por aí e estabeleça sempre metas e objetivos alcançáveis, sempre organizando a sua situação financeira. Combinado? Bom, este é o vídeo de hoje, eu sinceramente espero que você tenha entendido, tentei resumir o máximo possível para não ficar muito grande esse vídeo. E se você gostou, como eu disse no começo desse vídeo, já deixa o like, confira se sua inscrição está ativa e não deixe de ativar o sininho para não perder nada de novo que eu posto aqui no canal. E olha só que bacana. Ó.